Fala aí, minha gente. Aqui quem fala é o Sidoca com mais um vídeo aqui, mano. Desta vez eu trago uma dica aqui, mano, de como você jogar no celular com este controle arcade aqui, ó. O PXN, mano. Esse controle muito top aqui que é compatível aí com Xbox, PS4, PC e celular, mano. Quem me enviou esse produto aqui foi a Gearbest, mano, um site de compra online da China aí muito confiável, e eu vou estar tá deixando um link aí na descrição para quem quiser adquirir o controle, beleza? Então, mano, bora pro vídeo. Então, galera, aqui é bem simples, cara. Aqui basta você ter um adaptador OTG, ó. O meu é este daqui, ó tipo um chaveirinho e tem vários outros modelos também cara eu vou mostrar outros exemplos aqui ó tem esse daqui ó que é um cabo ó. tem esse daqui também ó, que é com cabo que tem quatro entradas USB Então, galera, no meu caso aqui, ó, eu vou usar este daqui, ó, que é um plug tipo C, mano. Então vocês têm que comprar esse adaptador aí de acordo com é, a entrada do celular de vocês, mano. Se for tipo C, vocês compram o adaptador com plug tipo C. Se for micro USB, vocês comprem o adaptador com o plug micro USB, beleza? Então, eu vou pegar o celular aqui e vamos conectar esse negócio aí Então galera, aqui é muito simples, cara Basta você conectar esta ponta aqui do adaptador no celular ó, E vir com a outra ponta do cabo USB do controle ó, e encaixar aqui Só isso galera Muito simples, cara Como vocês podem observar aqui, ó controle, o celular já reconheceu, olha só galera, podem ver que eu tô mexendo aqui o celular já, ó já reconheceu, muito fácil, então vamos abrir um jogo aqui bora de Tekken, Tekken 3 bora, jogar uma, esse clássico aqui Eu nem lembro mais como é que joga isso Ganhei, posso nem me empolgar muito não porque senão a mesa cai O controle é bem resistente galera Pode bater aí que o controle vai aguentar Aí, ganhei mais uma. Aí, tá aí, galera. Vamos, vamos outro jogo aqui. Vamos escolher outro jogo. Vamos sair desse daqui. Ah, bora aqui. Pac-Man, um clássico também. Mano. Nossa, legal, mano. muito legal. E já passei. Aí faz embora mais uma aqui. <risos> Eita. Ah, morri, cara. Ah, morri <risos> Ae, passei Agora outro jogo galera, Vam, vamos, vamos, vou um jogo aqui da, vamos sair daqui Vou um jogo aqui da Play Store, beleza? O Street Fighter Ah, é Para dar Hadouken aqui, é bomba. Aí, direto. O cara pela muito aqui, ó. Ganhei no helicóptero. só no raduque aqui ó, raduque no, no helicóptero, ah essa tem um, um especial aqui dele. né no Haddock. Então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado aí do vídeo. Então um grande abraço. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu.